A dieta de 21 dias, do Dr. Rodolfo. Eu tinha muita dificuldade para emagrecer e eu vim buscando de Deus uma alternativa para emagrecer definitivamente. E minha irmã me apresentou a dieta de 21 dias. E eu comecei a fazer e desde que eu comecei eu já emagreci sete, mais 7 sete quilos. E consegui manter o que eu já tinha emagrecido. E eu sei que é só o começo, mas eu tô muito satisfeita com a dieta e recomendo a todos.